617 504 9679 Apresentamos a você a banda Maguito Ayora de carro, de carro, de carro. Comprei no carro e de carona não vou mais andar Passei na Magui e fiz um plano fácil de pagar o atendimento é da hora É muita garantia pra poder comprar Vacata do lado, dói horário revisado Ninguém vai segurar De, carro, de, carro, de carro. Eu tô de carrão, de carrão, de carrão Na horror, o atendimento é da hora É muita garantia pra poder comprar a do lado, toiorar rebuxado, ninguém vai segurar. Tô de carrão, de, carrão, de carrão. Eu tô de carrão, de carrão, de carrão. Maguita, ora, o Monta de Automóveis espera por você. Alô, você ligado com a gente, seja bem-vindo, bora, bora começar mais esta edição do programa Negócio Fechado, onde você estiver, receba o nosso abraço, o nosso carinho, estamos juntos, estamos no ar, produção. Opa! E aí, tudo bem? Tudo certo, começando mais essa super edição do nosso programa hoje, quinta-feira, dia 23 de julho de 2020, e você é ligado com a gente, né? É Uma das coisas que é super simples e básico, né? É só você sintonizar o resto e deixa com a gente, poxa vida. Espero que esteja tudo bem com você nessa manhã de quinta-feira. Vamos que vamos, né? E dá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 Vamos aos destaques da edição de hoje para você que está ligado com a gente. Hoje vamos ter a participação da doutora Hannah Crispin aqui no programa Negócio Fechado, respondendo suas perguntas. Então fica ligado com a gente aqui na programação, tem muita coisa boa para você, está acompanhando aí o nosso programa, fica ligado, hein? Ó. E hoje, participação também do nosso querido Rogério Tobias, direto de Belo Horizonte, Encantamento do Cliente. Esse é o tema do nosso bate-papo nesta quinta-feira. Fica ligado aqui no programa, tem frase da semana, tem muita coisa legal, muita coisa bacana mesmo para você que está acompanhando aí o programa Negócio Fechado, hein? E mais, no âmbito das notícias, você que acompanha o programa Negócio Fechado, Trump anuncia reforço de tropas federais para combater o crime em Chicago. E mais ataques dos Estados Unidos contra Grupo Estado Islâmico deixa sete mortos na Somália. Estados Unidos dão à China 72 horas para fechar consulado de Houston, sob acusações de espionagem. Novo teste positivo de Bolsonaro frustra, retomada de viagens e agenda positiva do governo. Número de casos de Covid-19 no Brasil, nos Estados Unidos e aqui em Massachusetts. Tudo isso e muito mais a partir de agora no programa Negócio Fechado. Então, faz o seguinte: aperta os cintos, vem com a gente. Estamos juntos com muita alegria aqui no programa Negócio Fechado. Está no ar o programa para você que está acompanhando a gente. Muito bom dia, seja bem-vindo, viu? Bom dia, Boston. Bom dia, Boston. E a gente começa como sempre agradecendo o Papai do Céu. Vamos lá, eu e você, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Se a time confiou a piedade divina. Sempre me Coração. rege, me guarde, me governe, me ilumine, é. amém! Bom dia, Bom dia, Boston! Bom dia, Boston! Bom dia, Brasil! Bom dia, Hartford! Bom dia, Connecticut! Bom dia, você ligado com a gente aqui na programação! Bom dia a todo mundo que acompanha o programa Negócio Fechado! E como sempre, a gente começa fazendo uma reflexão, nem que seja ler o Salmo do Dia, mas a gente começa aqui nesse programa, sem dúvida nenhuma! E o Salmo de hoje... Para você que tá aí acompanhando o nosso programa, daqui a pouquinho eu quero também dar bom dia para todo mundo que tá assistindo aqui o nosso programa, né? Você que tá aí acompanhando a gente, galera tá ligada, já baixou o nosso aplicativo? Você que me assiste, as House Cleaners, pintores, galera da construção, você que tá aí no Brasil, enfim, onde você estiver. A Andréia já tá por aqui agarrada com a gente, Beth também, enfim, todo mundo, né? Ligado no programa Negócio Fechado, baixa aí. E o Salmo de hoje é o Salmo 35 e vai dizer o seguinte Em vós está a fonte da vida, ó Senhor Nossa, que bonito, né? O Salmo logo assim, de cara, já é uma frase extraordinária Em vós está a fonte da vida, ó Senhor Vosso amor chega aos céus, ó Senhor Chega às nuvens, a vossa verdade Como as altas montanhas eternas é a vossa justiça, Senhor Quão preciosa é, Senhor, vossa graça! Eis que os filhos dos homens se abrigam sob a sombra das asas de Deus, na abundância da vossa morada. Eles vêm saciar-se de bens. Vós lhes dais de beber água viva na torrente das vossas delícias. Pois em vós está a fonte da vida, e em vós em vossa luz contemplamos a luz. Conservai aos fiéis vossa graça e aos retos a vossa justiça. Nossa, que salmo bonito, né? Que salmo lindo para a gente é, entender que sem Deus não tem jeito, né gente? E, e Entender que Ele é o princípio, meio e fim e que Ele precisa ser o centro da nossa vida. E nós devemos ser esses mendigos da graça de Deus. Ter a humildade de reconhecer que sem ele nós não somos nada. Né? Termos a humildade de reconhecer que somos totalmente dependentes de Deus. Quando o homem acha que ele não precisa de Deus para viver, ele caiu é, numa destruição. Ele caiu, como é que eu posso dizer? Ele, ele está no... Num... perdeu o caminho, né? Se afastou de Deus, acha que pode viver por si só acha que ele é o dono do seu próprio caminho e quanto na verdade isso é burrice, isso é idiotice, né? Quando a pessoa acha é, e infelizmente nós estamos, temos muitos por aí, né? É, nessa, nessa petulância, nessa arrogância, ah, eu sou eu, eu faço o que eu quiser, ah, eu tô nem aí com Deus, sei o que lá. Cara, você depender de Deus só é bom para você. No seu livre arbítrio reconhecer o quanto o Senhor é bondoso, generoso, misericordioso para conosco, isso só ajuda eu e você, nos ajuda a continuar essa caminhada até a pátria celeste, até o céu, né? A gente precisa entender isso, que, claro que ninguém quer morrer hoje, amanhã ou depois, mas a gente precisa sempre falar da morte para que... para a gente refletir, né? Nessa questão. E... Pensar na morte nos ajuda a viver bem o presente. Se você morresse hoje, por exemplo, você estaria pronto para ir para o céu? Muito provavelmente não. Claro que não. Né? Então você que está aí acompanhando o nosso programa, está aí assistindo o nosso programa, a morte ela é o começo para a vida eterna. Não dá para viver na pátria celeste com o Senhor se nós não passarmos pela morte. Né? E a morte não pode ser, não é o final de tudo, ah, acabou o ponto final. De jeito nenhum. Né? É o começo da vida eterna. Quando você imagina que você vai estar, claro, de acordo com o que você está vivendo nesta vida. Depois que você passar pela morte, você vai estar na presença do Senhor, com Ele, com os anjos, com a Pátria Celeste, com a Virgem Maria, com todos os santos, anjos. Enfim, você vai estar né, nesta glória. Nossa, é um negócio extraordinário. Mas a morte nos traz medo, dor. Não é verdade? Quando a gente pensa, ninguém quer morrer. Né? Então, peçamos ao Senhor um melhor entendimento. E nos preparemos nesta morada, nesta vida, para a vida eterna. Sejamos nós mendigos da graça de Deus. Porque, meu irmão, merecer nós não merecemos. O que nós merecemos é o inferno. Sejamos sinceros, é só olhar para dentro do nosso coração. Somos sem vergonha, somos orgulhosos, não estamos prontos para amar, não colocamos Deus em primeiro lugar, Deus sempre em segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, décimo plano, e quando a coisa aperta, a gente volta para Ele. Nos reconheçamos é, indignos e peçamos esta graça que eu falei aqui no programa, Peçamos essa graça ao Senhor, né? que Ele olhe para nós e tenha misericórdia. Quão preciosa é, Senhor, vossa graça! Eis que os filhos dos homens se abrigam sob a sombra das asas de Deus. Saibamos nós nos abrigar debaixo das asas de Deus e vivamos bem esta vida que Ele nos deu essa oportunidade eu não sei quanto tempo você já viveu desta vida, se 10, se 20, se 30, se 40 se 60, 70, 80 anos, 90, 100 eu não sei quanto tempo você já viveu desta vida que Deus te deu mas aproveite-a da melhor forma possível né aproveite essa vida aproveite no sentido de preparar a vida eterna, a morada eterna se humilhe diante de Deus reconheça-se pecador e reconheça-se dependente dele. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Amém, gente? Vamos lá, sem mais delongas aqui no programa. Salmo 35, fica aí para sua reflexão, você que acompanha o programa Negócio Fechado. Muito bom dia para você que está acompanhando a gente, onde você estiver. Receba o nosso abraço e o nosso carinho. Tamo junto, hein? Vamos que vamos! Programa Negócio Fechado, cotação do dólar. Bom, o dólar, para você que está acompanhando a gente, cotação do dólar, vamos que vamos. O dolão opera, aliás, fechou em queda ontem, né? Em queda, mas ainda acima do 5. Mas o dólar que estava a 5,35, 5,30 e alguma coisa, fechou em queda de 1,86, cotado a 5 reais e 11 centavos. R$ 5,11, cotação do dólar, o euro fechou em queda de 0,55%, fechou abaixo dos R$ 6,00, R$ 5,93, cotação do dólar para você que está acompanhando o programa Negócio Fechado. Vamos com o Tempo e Temperatura. No programa Negócio Fechado, Tempo e Temperatura. Bom, Tempo e Temperatura, nessa manhã, nesse momento, para você ter ideia, fazem 76 Fahrenheit. Tempo nublado na Grande Boston. Expectativa hoje dos termômetros chegarem a 87 Fahrenheit. Verando aí os, os 90 Fahrenheit. Também expectativa de tempestade, né? Thunderstorms. Nesta quinta-feira, o tempo hoje promete ser parcialmente nublado. Sol entre nuvens, expectativa de, de um pouco de chuva uh, por volta das seis né, até as dez da noite. Chuva, trovoada e por aí vai. Isso na Grande Boston. Turma de Connecticut acompanhando o nosso programa. Os termômetros hoje registram 90 Fahrenheit. Também. Thunderstorms previstos para hoje a partir das 2 da tarde até as 10 da noite. Rapaz, quente todavia, hein? Pelo amor de Deus. Tempo e temperatura para você que acompanha o programa Negócio Fechado. Daqui a pouquinho eu vou estar com a doutora Hannah Crispin. Você tem alguma pergunta para ela? Então mande aí a sua pergunta, fique à vontade. A casa é sua, a casa é nossa. Não deixe de mandar a sua pergunta a doutora Hannah Crispin. Escreva aí no nosso live mesmo. É super tranquilo, é super fácil, tá bom? Você que tá assistindo. Agora deixa eu dar um bom dia aqui a turma, né, produção? Vamos lá. Deixa eu ver quem é que tá aqui, ó. Galera da construção, galera da pintura. Turma que tá acompanhando o nosso programa. Você que está aí no seu carro, de repente, acompanhando o nosso programa Muito obrigado pelo seu carinho o programa sempre no oferecimento da doutora Hannah Crispin Advogada da Palavra Fácil Também sempre no oferecimento de Nivaldo Guedes Imóveis Agradeço o Bozete Business A galera ligada com a gente também né? Um abraço tremendo para a turma que está acompanhando o nosso programa Na Magui Toyota Então muito obrigado aí pelo carinho de vocês Nessa manhã, sempre vocês participando aqui do nosso programa e é imprescindível agradecer vocês, porque sem vocês esse programa não é absolutamente nada, né, produção? Sem essa produção eu até me viro, viu? Agora sem vocês, tem jeito não, gente. Tamo no ar com o programa Negócio Fechado. Deixa eu ver aqui quem mais. Alex Reis já tá agarrado com a gente. Bom dia. Merione, bom dia. Conto com você, Merione. Compartilha aí pra todo mundo o nosso programa. Ajuda aí, minha filha. Andréia tá agarrada com a gente, ouvinte assíduo aqui do programa. André, que é galo doido, diferente do seu irmão, o Alex, que é flamenguista. Falar em esporte, ontem deu o Corinthians, hein? 1x0, mano. Quebra pau e tudo mais. Hein? Não dentro do campo, né? Fora de campo, coisa feia. Muito bem, um abraço aí pra Pet, também por aqui, acompanhando o nosso programa. Muito bom dia pra vocês. Compartilha aí, você que me assiste através da TV, da, da rádio... Facebook da Rádio Mundial FM de Connecticut. Obrigado você que me ouve também através do aplicativo da Brasileirinha de Bosque, de Radford, né? Obrigado aí pelo carinho de vocês. Estamos juntos aqui no programa Negócio Fechado. Dito isso, vamos lá então, dando sequência aqui ao programa, trazendo informação. Daqui a pouquinho eu vou conversar com a doutora Ana Crispin no programa Negócio Fechado. Então fica ligado aí com a gente, você que está acompanhando o programa nessa manhã. Nessa manhã gostosa de quinta-feira, mais uma vez eu agradeço imensamente o seu carinho. É você que está sempre ligado com a gente, você que faz essa grande diferença. Vamos lá então, trazendo muita muita informação para você. Tá calipau nesse carrinho, né produção? Deixa eu ver quem mais está por aqui. Um abração aí para essa galera que acompanha o programa Negócio Fechado. Vamos lá produção! Deixa eu dar bom dia mais uma vez. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Quem mais está por aqui? Muito bem, senhoras e senhores. Vamos seguindo com as notícias desta quinta-feira. Vamos lá, produção. Você está ouvindo o programa Negócio Fechado. A apresentação Frelei Freirebras no comando, já chegando com o nosso giro de notícias nesta quinta-feira. A gente começa, vou começar falando das notícias locais, né, trazendo aqui assunto sobre Massachusetts. Para você que acompanha aí o programa Negócio Fechado, deixa eu falar antes, essa notícia eu queria ter trago ontem, mas eu acabei esquecendo, não esquecendo, né, foi bem corrido e acabei que não consegui trazer essa informação. Bom... É sobre um brasileiro que foi indiciado por praudes e roubo de identidade para você que tá, tá acompanhando aí o programa Essa notícia foi divulgada uh, no, no site do meu amigo aí, Geusadac Pereira É complicada a situação, hein, gente? Brasileiro aprontando, né? O nome dele é Wagner Sozzi É, eu não, não lembro de conhecê-lo, mas enfim, né? É... A justiça não dá mole não, meu amigo. Bota na tela aí, produção. O catarinense Wagner sozi de 32 anos, ele foi acusado na última terça-feira de fraude de identidade de envio de solicitações fraudulentas para a Pandemic Unemployment Assistance, conhecido como PUA, né? Que fornece benefícios relacionados ao desemprego para indivíduos que foram impactados pelo Covid-19. Sozzi foi indiciado por duas acusações de fraude eletrônica, uma por roubo de identidade agravado e outra por fazer uma alegação falsa aos Estados Unidos. Sozzi foi preso, inicialmente acusado criminalmente em 25 de junho, tendo sido libertado sob condições após uma audiência de, deten de detenção uh, perante o juiz Dave Hanessy, da Corte Federal Distrital em Boston, em audiência no dia 30 de julho. Os documentos de acusação afirmam que Soze se envolveu em um esquema para usar informações de identidade roubadas para abrir contas, fazer compras, alugar carros e solicitar benefícios do PUA. O brasileiro supostamente obteve essas informações de identidade roubadas de várias fontes, inclusive de uma imobiliária de Cambridge, que coletou as informações de identificação de pessoas que procuravam alugar apartamentos locais. Sozi morava com um indivíduo que trabalhava nesta imobiliária e os agentes encontraram vários arquivos pertencentes à empresa no apartamento dele. Várias vítimas de roubo de identidade obtidas por ah, Sozi eram clientes da imobiliária, incluindo pelo menos uma pessoa em cujo nome foi registrada uma reivindicação, uma reivindicação fraudulenta da PUA. Os documentos judiciais mostram que Sozi, juntamente com uma cúmplice, né, isso mesmo, do sexo feminino, que seria a sua noiva, abriu contas de crédito em um revendedor de material de escritório com, as, com várias identidades falsas e depois as utilizou para comprar cartões presente, né, cartão cartão presente, Visa, né, resultando em um prejuízo de mais de 100 mil dólares. É isso que você está ouvindo, 100 mil dólares. Wagner Sozzi teria supostamente usado outra identidade para comprar um Rolex por mais de 15 mil dólares. Ele também possuía uma carteira de motorista do Maine, com sua fotografia e o nome de uma vítima de roubo de identidade, que foi usada para abrir uma conta bancária e fazer grandes compras em uma Apple Store. Após a sua prisão, em 25 de junho, agentes apreenderam documentos no apartamento em que ele mora, incluindo um cartão de débito da PUA em nome de outra pessoa. Investigações posteriores revelaram que pedido de benefício associado ao cartão de débito apreendido era do endereçado de Sose e que outra petição fraudulenta da PUA havia sido submetida em seu nome mas com um número de social sequer de outra pessoa. Pelo menos crimes pelos crimes cometidos, Wagner Sose pode ser condenado a uma pena total de até 25 anos de prisão. Wagner Sozzi tem antecedentes criminais e já havia sido preso anteriormente por roubo e posse de drogas. Tá aí a informação para você que está acompanhando né, o programa Nessa Manhã. Brasileiro aprontando, quanta tanta gente precisando e o sujeito aí e roubando e tirando benefício de outras pessoas. E é um absurdo, total, né, gente? Totalmente um, um absurdo. Agora pode pegar até 25 anos de prisão. Caramba! Pois é. Nosso giro de notícias aqui nessa progr na programação, nessa manhã, trazendo informações para você. Muito obrigado aí mais uma vez pelo carinho. Deixa eu ir para a cidade de Brockton. Onde aconteceu nessa madrugada de quinta-feira um tiroteio. Complicado, né, gente? Nossa. Tiroteio na cidade de Brockton, uh, na Court Street. Logo após aí, a meia-noite, a polícia foi ao local, mas até o momento ninguém foi preso. E graças a Deus também ninguém ficou ferido, né? A polícia foi lá, cercou o local. Também é, os canines, né? cachorro, enfim, né? Uma presença maciça da polícia, se você ontem à noite viu essa movimentação, foi por conta desse tiroteio e a gente ainda espera ver o que tá acontecendo, se vai ter algum preso ou não, né? O desenrolar de tudo isso, mas fica aqui a informação para você que tá acompanhando o programa Negócios Fechados. Saindo de Brockton, eu vou para Uster, onde ontem, no meio da tarde, o sol rachando outro tiroteio, um absurdo Duas pessoas foram alvejadas, né? E o, o, algumas lojas, algumas empresas foram danificadas uh, na cidade de Uster. Isso na Main Street, na, perto da, da interseção ali com a Herman Street. A polícia encontrou duas pessoas né, sofrendo com, com, com esses disparos, né? Baleadas. E, gente, foi um negócio assim, absurdo a queima-roupa, o sujeito sai do carro e atira em uma pessoa né? essa pessoa tenta sair correndo, cambaleando e a outra pessoa também sai correndo Bom, essa pessoa que foi alvejada a queima-roupa tá está, está em estado grave no hospital, foi levada, socorrida está em, em estado grave e a outra pessoa uh, está ferida, mas não corre risco de morrer é né? um absurdo a polícia ainda não fez uh, nenhuma prisão não efetuou nenhuma prisão, mas a gente faz votos aí de que é, possa prender o responsável o mais rápido possível. Um absurdo, um absurdo. As câmeras de segurança mostram a queima-roupa, assim, o sujeito sai, a luz do dia, carro para lá, gente para todo lado, o sujeito dispara, do nada. Então é complicado, hein, gente? Complicado, né? E, e no meio de tudo isso, o pessoal querendo tirar a verba da polícia, né? É, é brabo. Muito bem, notícias do que tá acontecendo em Boston, Boston que ontem, né, é, aliás, tem divulgado o plano de reabertura das escolas. Existem pelo menos três modelos que eles querem, né, que estão trabalhando. Um é, óbvio, presença, né, todo mundo na escola. O segundo é uh, somente online. E o terceiro é uma mescla entre online e presencial. Uh, vamos acompanhar aí esses, como é que vai funcionar, né? Essa, essa reabertura das escolas Neste outono Pois é, diante desta pandemia E algumas coisas já foram né Como é que eu posso dizer? Existem algumas coisas já que Alguma, Algumas Algumas Como é que é a palavra, gente? Um, um, um guia, né? Por exemplo, o, socia... o, o distanciamento social Vai ter que existir, pelo menos seis fi, né Máscaras para todos os estudantes E, e... E, e o staff, né? Uh, na questão dos ônibus, somente um estudante em cada hall né? Também a uh, comida não deverá ser servida nas cafeterias uh, e um, um, um protocolo estrito aí para ônibus uh, e também para essas escolas, né? Nenhum grupo, né? Junto ali se misturando. Então são algumas aí diretrizes, essa é a palavra, né? do governo que está estudando ainda qual é a melhor forma de voltar às aulas nesse outono. Então uma pesquisa feita recentemente detectou que dois terços das pessoas, dos pais, querem que seus filhos voltem à escola o mais rápido possível. Muito bem, você que está acompanhando o programa Negócio Fechado, agradeço o seu carinho, vou para um rápido intervalo comercial, na sequência eu volto com a doutora Hannah Crispin para a gente poder bater um papo você tem alguma pergunta a respeito de imigração? É? Família? Então faça aí, escreva a sua pergunta. Eu vou fazer a sua pergunta pra ela, tá bom? Fica ligado aí no programa Negócio Fechado. Também no oferecimento de Nivaldo Guedes Imóveis. É um pelá e outro cá. Sai daí não, hein? Vem com a gente.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 é muita garantia pra poder comprar. Vagata do lado, dói horário reduxado, ninguém vai segurar. De carão, de carão, de carão. Yeah. Segurar. Eu tô de carrão, de carrão, de carrão. de carrão, de carrão, carrão. Maguita, Hora, o Monta de Automóveis espera por você.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 Você tem o direito de buscar uma vida melhor, 617 421 9090. Apresentamos a você a banda Maguito Ayora. De carro, de carro, de carro, de carro. Comprei um carro e de carona não vou mais andar. Carona, Passei na magui e fiz um plano fácil de. Na maquiavéria o atendimento é da hora, é muita garantia pra poder comprar. Vagata do lado, do olhar revisado, ninguém vai segurar. Sato, ninguém vai segurar Gui Hora. O mundo de automóveis espera por você. Senhoras e senhores, estamos de volta com o programa Negócio Fechado. Muito bom dia pra você ligado com a gente. Seja bem-vindo ao programa. Vamos que vamos, né? Essa manhã de quinta-feira, daqui a pouquinho eu vou pra Belo Horizonte para conversar com o Rogério Tobias. Tá ligado aqui com a gente no programa, hein? Porque agora eu vou conversar com ela, doutora Hannah Crispin. Programa Negócio Fechado. Entrevista. Senhoras e senhores, deixa eu chamar ela pra cá. A doutora Hannah Crispin, a advogada da Palavra Fácil. Tem feito aí um trabalho sensacional na comunidade. Seja bem-vinda. Como é que você tá? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Frilei. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Prazer tê-la aqui com a gente. Eu sei que não é Prazer, fácil é não, mil. viu? Pessoal, a gente, pra... a gente vai entrevistar os outros aqui, doutora? O pessoal levanta uma cara de sono. Não é o caso da senhora, não. Aqui a senhora já está pronta aí, sempre. Né? Mas tem um povo que acorda aí, meio difícil, né? Você também é dessas. <risos> é difícil de acordar cedo? Você já acorda cedo, né? Eu acordo cedo. Eu é... acordo Eu pulo da cama. É... Não é que eu queira acordar, não. Mas eu falo, ó, tem que começar o dia, vão levantar, acabou. E eu pulo porque acho que se eu virar pro lado e continuar a dormir, vamos, fácil, fácil, mais umas três horas. Tá igual eu e tal. Só desse jeito também. A gente levanta e tem que levantar, mas é, a cama tem hora que quer abraçar, né? Nossa. É. Gente, doutora Hannah Crispin faz um trabalho fantástico na comunidade brasileira e você que está precisando de um advogado, é uma pessoa que represente você, entre em contato com o Crispin Law, pega o telefone 617-421-9090 converse com ela, com os profissionais que estão lá prontos para poder atender você da melhor forma possível eu tenho certeza absoluta de que você vai conseguir ter êxito naquilo que você quer né, no, no seu, na sua situação imigratória procurando e conversando com a doutora Ana Crisp. Então, não hesite em ligar. E tem uma, uma coisa também. Doutora, a senhora não é muito ficar alisando o caso, não, né? É, é 880, né? Ah, mas tem que ser, né? Eu acho que é muito importante para a pessoa, é, para ter uma um posicionamento, uma orientação jurídica sobre o caso, eu tenho que ser muito específica, muito direta. Muitas vezes eu tenho até que dizer para a pessoa, olha, gostaria de estar te falando algo diferente, mas, na minha opinião, é isso, isso, isso, de acordo com a lei, é isso, isso, e, isso, é, isso eu Acho que isso é fundamental, né, Freire? Sem dúvida. É fundamental e não tem que ficar iludindo, não, né? Tem que falar a verdade nua e crua e a decisão, você que está acompanhando aí, vai ser sempre sua, né? É, agora, não fica achando que com a doutora Hannah Crispin, você vai, é, vai, ela vai te ludibriar. De jeito nenhum. De forma alguma. É a verdade nua e crua e é como tem que ser. E aí você vai tomar a decisão que você quer tomar. Doutor, eu quero começar conversando hoje sobre um assunto que foi destaque nessa semana. Acompanhei a sua participação, o programa ao vivo ontem também, tomou conta aí do programa de ontem, você que você faz com, com o Eliseu Caetano, né? Também, o live, né? É, o live ontem, acompanhei, fiquei aqui na minha, mas acompanhando. É, uh, também acompanhei a sua participação ontem no programa do Eduardo né? Então estou aqui, na minha, mas acompanhando aí a movimentação da doutora Hannah Crispin E foi um dos assuntos que dominou esta semana É o DACA é, Não tem como não falar do DACA Trago aqui para essa audiência né, que está assistindo a gente Ela é rotativa E aí, doutora? Então quer dizer que agora as pessoas podem fazer uma petição se nunca fizeram no DACA? As pessoas que se enquadram no DACA e nunca mandaram as aplica a, a aplicação, nunca aplicaram para ter o benefício, agora pode. Depois de toda essa confusão que você está, com certeza, está acompanhando quase, uhum. esses, quase, nos últimos três anos, uhum. o presidente é, é, Trump tentou cancelar o DACA, entraram com ações, aí eles falaram que quem podia aplicar, só quem já tinha tido o DACA, quer dizer, só podia entrar com renovação, depois que a Suprema Corte, algumas semanas atrás, falou que o presidente não poderia ter cancelado o DACA da forma que o fez. E depois de uma decisão de uma juíza federal na semana passada também, ficou determinado que a imigração tem que receber aplicações novas, daqueles que nunca aplicaram. Agora, o fundamental, Fred, é as pessoas olharem direitinho, tá? determinarem que elas se enquadram, porque eu estou recebendo uma tonelada de perguntas de pessoas falando, ah, eu entrei em 2010, o meu filho chegou em 2012. É Mesmo né? que a pessoa tenha chegado com menos do que 16 anos, isso não se, ele não se enquadra. O DACA tem uma série de requerimentos e todos precisam ser comprovados para que ela possa se beneficiar. Entendi. Então você tem que comprovar tudo isso e não vai achando que a imigração vai dar a vida fácil para você não, que você vai ter que de fato encaixar. Não dá para fazer um puxadinho aqui outro ali não. Então entra em contato, saiba, quer saber o que você precisa para poder encaixar aí no DACA? De repente você acha, ah, eu acho que sim, não sei. É, procure, converse, marque um horário, é, a, a, marque uma consulta com a doutora Hannah Crispin 617-421-9090 tenho certeza que você vai sair de lá muito bem esclarecido Cara, se você tiver alguma pergunta faça e, e, e sempre é, falando para você que aqui a doutora Hannah Crispin vai responder de forma geral, se você quiser uma é, que ela seja mais direta naquilo que você está querendo marque uma consulta, converse com ela tenho certeza absoluta de que você vai sair muito bem esclarecido por lá, né? É, com ela de lá Vamos lá, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui para você, doutora Hannah Crispin, deixa eu aqui, aproveitar que a senhora está chegando aqui, e você que está aí assistindo o nosso programa, por favor, escreva aí a sua pergunta, né? e eu vou fazer aqui para a doutora Hannah Crispin. Eu começo com essa pergunta, que é muito simples, uh, e a mãe está dizendo que tem green card, e a irmã, minha mãe tem green card, minha irmã é cidadã, eu vim pelo México, tenho uma filha americana, pago meus impostos em dias, quais as chances de me legalizar? Essa pessoa está ah, dizendo... Eu não sei, oh, desculpa, ela está mencionando se ela é solteira ou casada? Não, na pergunta não. Ela não disse... Tá bom, porque se ela for solteira, a mãe pode aplicar para ela. Os, a, a, o Quem tem do da a pessoa que é residente permanente, pode aplicar para filhos de qualquer idade, contanto que esses filhos sejam solteiros. É. Então, se ela for solteira e já for adulta, tiver a partir de 21 anos de idade, a mãe pode aplicar, e isso é um processo que deve levar de 6 a 7 anos. E a irmã, que é cidadã americana, pode aplicar também, mas é um processo que leva mais ou menos 13 anos. É mais rápido se for feito através da mãe, além do mais, a mãe ela vai precisar de entrar com um pedido de perdão, e a mãe poderá pedir esse perdão para ela. Tá aí pra você que tá acompanhando o nosso programa, simples, pega o telefone, ligue pra doutora Hannah Crispin, converse com ela, tenha mais informações, né, você que fez aí a pergunta, fica aí, em cima do muro não, pega o telefone e ligue logo. Minha filha nasceu aqui, entrei pelo México, estou em um processo de asilo, se estiver aqui até ela fazer 21 anos e aplicar pra mim, é necessário eu ir para o Brasil e ficar 10 anos? Bom, eu não, a gente não sabe o que vai ser a lei daqui a muitos anos ou no futuro. Mas se hoje em dia, se essa filha tivesse 21 anos, ela não poderia completar o processo da mãe porque a mãe vai precisar de pedido de perdão e filho não pode pedir perdão para o pai ou para a mãe. A única exceção é se, por exemplo, essa, esse filho ou alguém da família imediata estivesse no exército, ou já tivesse feito parte do exército, fosse agora veterano. Entendi. Entendi. Então, em linhas gerais, doutor, isso é um drama, hein? Isso é complicado, porque se a gente for ver aí o número de pessoas é, aqui nos, nos Estados Unidos, né, que tem os seus filhos é, americanos, então, o, o, basicamente, o que você está dizendo é, é que a lei é a seguinte, se você, é, embora eles completem 21 anos, como você... É, tá aqui de forma irregular Você tem que ir para o Brasil Você não pode se legalizar aqui, seria isso? Tá, o problema sério É que a lei, a lei de imigração A última reforma grande Que teve em imigração uhum. Entrou em vigor em do, 97 Há tá? 23 anos atrás Nossa. E numa dessas mudanças é, é, Eles determinaram Eu não sei porquê Mas que filho não pode pedir perdão Para pai, tá? Então, é, ou para mãe, obviamente então, esses processos, muita gente entrou pela fronteira, tem filho americano, tem filho que já completou 21 anos de idade e não tem como dar continuidade, finalizar o processo, porque eles precisam sair do país, precisam de pedido de perdão, mas o, é, o filho não tem como pedir perdão para o pai. Então, obviamente, como toda boa lei, né eu estou sempre falando isso, toda lei tem exceção, existem algumas exceções, mas são poucas. Uma, uma delas é que se o filho fizer no exército, já for veterano do exército, aí é possível fazer o processo. Ou se eles tiverem um outro filho que nem tem em tem uma série de combinações, mas que envolvem ter alguém, um, um familiar imediato, marido, mulher, filho no exército, para conseguir terminar o processo. Ou tem gente, é, é, que ainda é protegido pelaquela lei antiga que foi feita em 2001 Agora, se esse não é o seu teste, fica complicado, você não tem como legalizar, tá vendo? Ai, ai, ai, que venha uma reforma imigratória, pelo amor de Deus, que venha essa reforma! É, é possível! Que, imprimir, que venha um novo governo, pelo amor de Deus, <risos> e aí eles gente tem reforma imigratória. Bom, já começou aí, um falado aqui, outro falado ali, que é a reforma imigratória é prioridade, que não sei o quê... A gente espera que não fique em palavras, né? E o senhor Donald é. Trump até agora nada. Falou que ia assinar uma ordem executiva aí, mas por enquanto nada, né? Ele não tem... Ele não tem. Pô, ó, ó, ó, tô começando os um dias só, tá? Não vamos... <risos> Vi que ontem o negócio foi estressante, hein? Vi que ontem eu tava... Nossa senhora! Ontem até eu tive que pedir desculpas, que eu tava ah... tão lá, que começaram assim, Rana, você tá dando bronca. Eu falei, não, tô dando bronca ninguém, caralho. <risos> Ai, senhoras e senhores, doutora Rana Crispin, aqui no programa Negócio Fechado, a gente começando muito bem o dia com esse bate-papo bacana, pra que você fique muito bem informado, né, e faça a coisa certa, até pegar o telefone e ligar 617 421 9090. Doutor, quero te agradecer demais pela participação aqui no programa. Muito obrigado pelo carinho. É, tamo junto aqui. O pessoal que tá assistindo a gente no Facebook tá vendo a sua foto aí, uh, enquanto a gente conversa, viu? Eu sei que a senhora é curiosa, vai lá depois para ver a sua foto. Tá? É claro que eu vou fazer essa foto <risos> de 20 <gente> anos <andar> atrás. <risos> Ai, obrigado, doutora. Um ótimo e abençoado dia para você, para todos os ouvintes. Muitas saúde, muita paz, e usem máscaras, pelo amor de Deus, para gente aí. conseguir eh, eh, vencer esse vírus do 4 a Senhoras e senhores, essa é a doutora Hannah Crispin, 421 9090 é o telefone para você ligar né, e conversar com a turma do escritório, para você marcar uma consulta, para você poder trocar uma ideia com ela. Então não espera mais não, meu filho. Pega o telefone e liga aí. Vamos lá, você que está acompanhando o programa Negócio Fechado, vamos seguindo com mais produção. a gente segue aqui no programa Negócio Fechado você que está acompanhando a gente, eu vou agora lá para Belo Horizonte né? Saí aqui com a doutora Hannah Crispin mas eu já quero ir para Belo Horizonte porque eu quero acionar aqui o nosso amigo parceiro, o Rogério Tobias para a gente poder conversar um pouquinho aqui nessa manhã uh, de quinta-feira, tem vários assuntos e se você é empresário, se você que está acompanhando o nosso programa uh, quer melhorar algumas coisas aí na sua empresa, a forma de se relacionar enfim, né, acho que é muito bacana você ficar ligado aqui no programa, porque são muitas dicas importantíssimas que o professor Roger Tobias dá pra você aqui no programa Negócio Fechado. É sensacional e eu tenho certeza absoluta, como eu disse, de que você vai estar assim em excelentes mãos, né, conversando aí com o, com o nosso querido professor Rogério Tobias. Eu já vou aqui, ó, logo depois de terminar esse bate-papo com a doutora Hannah Crispin, eu já vou acioná-lo aqui pra gente poder bater um papo também, meu querido Rogério Tobias, cruzeirense que só. Deixa eu chamar ele aqui nesse programa para a gente poder bater um papo aqui. Produção, coloca ele aí. Cadê, cadê, cadê? Pronto, já tá aqui. Alô, Rogerão, como é que você tá? Bom dia, meu querido. Tudo bem por aí em Belo Horizonte? Seja bem-vindo, fique à vontade. Ah... Eu não estou conseguindo te escutar, eu não sei se de repente sou eu aqui, alguma coisa que aconteceu. Eu não estou conseguindo te escutar. Uh, vamos lá, deixa eu ver se de repente sou eu aqui que fiz alguma coisa. Não, aqui por aqui está tudo bem. Ô geral, tenta dar uma olhadinha aí, se qualquer coisa eu te ligo aqui via WhatsApp, e aí você vai falando e com a sua imagem, não há nenhum problema, tá bom? Deixa eu já acionar você aqui, e aí a gente já, já bate esse papo aqui através... Uh, usando a sua imagem e, a, e ao mesmo tempo. Alô, tá me ouvindo? Aí agora sim, peraí, já tô te ouvindo. Aí sim, muito bem. Diga aí alguma coisinha e a gente já. Olá, olá, tudo bem? Aí, perfeitamente. Muito bem, meu queridão. Yeah. Aí. Como é que você tá, meu querido? Tudo, tudo bem? bem? Tudo bom bem. dia pra você, bom dia pra Boston, bom dia pra toda a Massachusetts. E, Estamos juntos boa. aí, mais uma vez. Vamos ah. que vamos! Mais uma vez, mais um dia, né? Mais uma programação. Rogério Tobias que faz esse trabalho é, diferenciado na comunidade, né? E também no Brasil. Você que está acompanhando aí o programa, depois pega o contato, pega o telefone. Tem o um programa que ele apresenta aqui todas as sextas-feiras e vale a pena, porque é um programa muito top. Você vai tirar todas as suas dúvidas aí com o Rogério. É sensacional. Tô falando sério. Como é que são as coisas por aí, diante dessa pandemia, meu queridão, aí em Belo Horizonte? Está tudo bem? Está melhorando? Como é que está? Está tudo bem, né? Na verdade, as coisas estão melhores. Mas o nosso prefeito, uhum. o Kalil, ele está fechando a cidade. A cidade está completamente fechada. Ontem houve um, um, uma ordem judicial para abrir, mas ele entrou com uma contra-ordem. Então está tendo certa, é, uma certa discussão entre os, os comerciantes todos de Belo Horizonte, que são milhares, os bares, uhum. etc., porque todo mundo de portas fechadas e ele não deixa abrir. Entendi. Mas a gente imagina que isso vai passar logo, algumas pessoas já não, já não querem nem que chame de pandemia mais isso que está acontecendo, porque já tem estados no, no, no mundo inteiro, que, é, cidades que já estão abrindo, que já estão abrindo comércio, e, então quer dizer, é, não pode ir contra a corrente, né? Se a coisa está melhorando, eu acho que as prefeituras também precisam entrar nessa solução, né? Buscar soluções paliativas, pelo menos. Mas hoje estamos com um dia ensolarado aqui, 21 graus, quer dizer, um dia perfeito, né? Para a gente bater um papo. Ei, coisa boa, muito bem. Aqui também um dia muito agradável. Vamos lá, trocar uma ideia aqui no programa. Senhoras e senhores, e você que está acompanhando aí o nosso programa nessa, nessa manhã... Hoje nós vamos falar do encantamento do cliente. Agora, eu já começo falando para você e perguntando por que, que essa questão do encantamento dos clientes é sempre comentada uh, e recomendada aí pelos, consultor pelos consultores. E de forma insistente, diga-se de passagem, você tá sempre é, botando o dedo na ferida e sempre falando desse assunto. Pronto, falei. Exatamente. A gente tem falado, tem colocado o dedo na ferida já por, por alguns anos, né? Falando dessa questão do encantamento, da importância do encantamento, as empresas falam, ah, ok, mas quando você vai lá ver o que está acontecendo, continua aquele mesmo processo de antes. Aquele atendimento razoável, sabe aquele razoável, mediano, com os vendedores fazendo aquele trabalho ali quase de maneira mecanizada. E o encantamento é muito mais do que isso. Então hoje o marketing, para te ajudar a ter sucesso... Você precisa encantar o cliente, É fazer a mais, não é, Freire? Fazer a mais do que o cliente espera. E como é que você vai saber isso? Você precisa conversar com o cliente e identificar como é que está seu grau de expectativa. Entendi. Agora, vamos, vamos falar de uma coisa, você tocando nesse assunto, né? Qual que são as dificuldades, vamos dizer assim, que essas empresas têm para oferecerem esse encantamento, né? Isso, é, esse algo mais para os seus clientes, seus clientes, né? O que, que dá pra fazer? É, uma, uma, uma coisa que é mais comum é a burocracia. A burocracia para muitas empresas, o dia a dia é mais gostoso do que fazer o diferente, do que fazer aquilo que o cliente chega no seu ponto de venda ou no seu site e te pede. Então a burocracia, é, normalmente, é um grande é, é, concorrente de um, bom, de, um, de um bom trabalho de encantamento dos clientes. Um outro aspecto é que falta treinamento e falta principalmente um planejamento da empresa para o encantamento. Então o encantamento é uma coisa que eu cismo de fazer porque eu sou o dono da empresa, porque eu sou o dono dali da, da, da, da, da, do açougue, do, do, do, do, sei lá, do supermercado. Não, eu preciso me assentar com outras pessoas e falar como é que vai ser o nosso plano. De... Nós precisamos desenvolver um plano de encantamento. Plano de encantamento para 2021, qual vai ser? Em que pontos nós vamos encantar o cliente? No mês de janeiro vamos fazer o quê? Em fevereiro. Não é só propaganda, não. É muito mais, sabe, Freely? Sabe, ouvintes? É muito mais. É você realmente superar expectativas. E só você, só o empresário, pode saber como supera essas expectativas. É, é muito interessante você falar isso, isso eu tenho aqui a impressão de que não é somente para a empresa, né? Até a pessoa que é um empreendedor, ele precisa fazer esse tipo de planejamento, né? Exatamente. Isso começa pelo empreendedor, isso começa pelo proprietário, pelo gerente. Ninguém mais é, pode é, interferir positivamente nesse processo do que o dono da empresa. Ele chega e fala, gente, nós precisamos encantar o cliente, o que, é que vocês sugerem? Eu tenho algumas propostas aqui. Então, quer dizer, isso tem que estar combinado com todo mundo. Combinado com os vendedores, combinado com o pessoal da faxina, combinado com o pessoal que, que lida com a segurança. Tudo deve encantar o cliente. Então, por exemplo, se o cliente tá, comprou, comprou pela internet, está esperando um prazo de sete dias, entrega com cinco. Encanta o cliente. Faça hum. com que o cliente... Se sinta mais é, é, com maior atenção por parte da empresa. As empresas têm feito ou, ou no nível do esperado, que é o cliente falar ah, tudo bem, se vier uma proposta melhor, ele vai embora. Essa é a questão. Entendi. Para encantar significa levar o cliente a falar bem de mim. Significa levar o cliente à fidelização. Mas aquilo que nós falamos antes: a burocracia, o dia a dia, a vontade de fechar a porta, uma coisa que eu chamo muita atenção. O pessoal fecha a porta no final do expediente com uma alegria que parece que estava sofrendo. Não, eu fecho a porta, eu... eu fecha a porta falando assim, amanhã eu quero abrir, quero jogar pesado, quero encantar clientes. Esse é o caminho. Tomar uma portada na cara é a pior coisa do mundo, viu? E quando a pessoa não pior. tem elegância para fazer isso, você se frustra, né? Você chega e avisou, pá, não, fechou, acabou, não sei o Tem gente que é mal educada, isso é complicado, né? Estão fechando a cozinha. Mais alguma coisa? Quer Nossa. dizer, são frases que já são padrão aí da, da, da, do nível médio, da, do nível mais simples aí de atendimento. Você falou recentemente do blues do consumidor. Queria que você explicasse essa expressão para os nossos amigos e também eu queria entender um pouco mais dessa expressão. Que blues é esse de consumidor? Que expressão é essa? É, Esse é um livro que saiu algum tempo atrás, e, do, do autor é, Chetokini, e ele fala uma coisa muito interessante... <risos> Ele, o blues é aquela música, né? Aí da Virgínia, originada aí da Virgínia, que é aquela música da tristeza, aquela música deliciosa, mas que na verdade ela é ori ori originada de uma tristeza que vinha aí de tempos é, ruins, né? Da escravidão, aquela coisa. Então saiu é uma música muito maravilhosa, cantada por grandes cantores, que é o blue. O blues significa uma certa frustração. Aí já entra no que nós estamos falando, o encantamento. Como é que meu cliente pode ser encantado se ele sai da minha loja, se ele sai do meu site com uma certa frustração, um sentimento de que não foi atendido da forma que ele esperava, e muito menos acima daquilo que ele esperava. Então hoje o cliente passa por esse processo de blue, de blue do consumidor. Eu não estou feliz. Aí cabe a sua empresa, a sua pequena loja, você que é empreendedor, tirar o cliente desse blues do consumidor, tirar o cliente dessa, dessa coisa da... Da, da tristeza, né, da, da, da insatisfação com a vida, né, e principalmente é, com a sua empresa. A sua empresa deveria ser um ponto fundamental para alegrar esse, tirar essa frustração da, das pessoas como clientes. Que bacana! Agora você, vamos comparar aí. Você falou do blues do consumidor. Né? Qual que é a relação com outro tema do marketing, que é a hora da verdade? Vamos dizer assim, né? Agora o bicho vai pegar. Agora que eu quero ver. Ah. É, são essas duas coisas. No seu site, um cliente com ali com aquele grau de expectativa, de frustração e tal. A hora da verdade é esse momento. É o momento que eu dou o play para comprar. É o momento que o vendedor fala assim: posso ajudar? É o momento que o, que, que o vendedor fala assim: olha, eu não tenho o produto, mas eu vou consegui-lo para você. A hora da verdade é esse momento chave, é o choque, o choque positivo. É a hora que o cliente está no balcão, ali, junto, junto com o vendedor, e o vendedor, a empresa, faz de tudo para atender. Numa empresa de avaliação, e é isso, está aquela dificuldade, o cara está atrasado, vamos procurar ajudar esse cliente. Essa é a hora da verdade. É nessa hora que sua empresa vai ser avaliada como boa ou como empresa ruim. Senhoras e senhores, estou conversando aqui com o Rogério Tobias, direto de Belo Horizonte. Ele que é professor, consultor de empresas né, e tem feito um trabalho muito relevante, não só em Belo Horizonte, mas no Brasil inteiro e agora também aqui nos Estados Unidos e com você que está assistindo aí. Bom, como enxergar, como é que você enxerga, aliás, essa questão do mundo digital e o encantamento do cliente? Muito interessante isso, viu? Tudo vai ser robotizado, como falam por aí, é, automatizado, uh, vai ser esse o encantamento? Como é que você vê essa, essas questões até mesmo que as pessoas falam por aí, ah, no futuro vai ser tudo robô. Será mesmo que vai ser tudo robô? É, essa, essa é uma questão que a gente precisa discutir muito no marketing, os empreendedores hum. precisam tomar muito cuidado os empresários, porque eu tenho visto muito as empresas de telefonia, grandes empresas, utilizarem o atendimento ao cliente de forma robotizada. Então, atende lá o fulano de tal, o ciclano, quando você vai olhar, é um robô. E ele simplesmente te joga dentro de, uma, de um mundo de clientes e você, muitas vezes, é um cliente especial, é um cliente que está há 20 anos comprando daquela empresa. Então, as empresas não estão conseguindo mais, gente, é, separar o que era para acontecer de maneira violenta, forte, agradável, que era... Ah, chamada de customização. É falar assim, quem está ligando é o Freelay. então vamos dar atendimento especial para ele. Então, o atendimento digitalizado tem trazido esse problema. É hora de corrigir esse caminho aí. O atendimento robotizado, etc., ele precisa ser customizado. Então, temos que fazer um esforço aí, pedir o pessoal da TI, ah, os, os grandes homens aí da área, para fazer um trabalho de marketing antes de fazer um trabalho de robotização. Gostei, gostei. Para que o cliente seja efetivamente atendido como gente. Entendi. O atendimento pode ser robotizado, mas o, o formato tem que ser de gente. Então, nós, eu acho que está havendo uma frustração vai daí o blue do consumidor quando o cliente entra num site de uma empresa telefônica, aqui no Brasil, pelo menos você fica aí 10, 15 minutos tendo que fazer opções e isso irrita muito o cliente é, isso infelizmente é. também aqui acontece muito, viu? tem lugares que você vai, é. você vai ligar e aí você aperta daqui, aperta dali, e lá pelas tantas ninguém te atende e a ligação cai, você se frustra porque você não consegue falar com ninguém e nem resolver o seu problema, é isso que você está é é tá dizendo? é, exatamente então o que era para ser uma melhoria uma rapidez no atendimento passa a ser uma coisa que não, que não resolve o problema ah, então algumas coisas você consegue, algumas informações você consegue, informações bancárias, etc. Mas se você fugir desse padrão, aí você vai sofrer um pouco. Aí é um pouco, um pouco desse blue, né? dessa frustração. Então o que a gente tem chamado a atenção das empresas é que elas não deixem que o processo maravilhoso de, de, de digitalização dos processos não seja colocado de uma forma a deixar o cliente esperando, a deixar o cliente como se fosse mais um. Pelo contrário, o cliente tem que ser a pessoa, o cliente. Então esse trabalho precisa ser melhorado ainda nesse mundo digital. Eu gosto demais, é, é, é, oriento muitas empresas a assumirem isso, mas sempre com essa observação: não deixe o seu cliente virar também um robô. Muito bem, chegando ao finalzinho aqui do nosso programa, qual que é a frase que você reservou para hoje, meu querido? Hoje temos uma frase muito interessante. É, também do, do, de, de um dos grandes homens do marketing aí, americanos, que diz o seguinte, se você criar um caso de amor com seus clientes próprios farão a sua propaganda. Olha aí, gostei, hein? Gostei, gostei dessa frase, né? E faz todo sentido, né? Quanto melhor o seu relacionamento com o seu cliente, pronto, a sua propaganda está garantida, né? É isso? Exatamente. Então, à medida que eu crio um caso de amor, como é que é criar esse caso de amor? Não é atender o okay, que muito obrigado, posso ajudar, um abraço, né? O que eu preciso fazer é alguma coisa que o cliente não espere. Ontem eu fui num bombeiro consertar uma coisa, ele olhou rapidamente, resolveu, e ele falou assim, olha, qualquer coisa, pode se der algum problema, eu vou na sua casa. Um bombeiro num cantinho aqui da, da, da, de, um, de uma pequena loja, eu fiquei encantado, falei, gente, eu liguei para um amigo meu e falei, olha tem um bombeiro aqui que vai resolver aquele problema antigo que você tem na sua casa. Olha Só que, que dizer, legal. Pequenos detalhes podem ser fatos, fatores de encantamento. Muito bacana. Professor, te agradeço aí pela participação aqui no nosso programa nessa quinta-feira. Convite para amanhã às 11 da manhã. Manda ver. Isso aí. Um abraço para você, muito obrigado, um abraço para todos os nossos ouvintes aí. Tudo de bom. E ele volta amanhã, gente, na, na, às 11 da manhã, na TV Negócio Fechado, na Rádio Negócio Fechado, né, trazendo muita informação para você. Muito obrigado, viu, meu querido? Tamo junto. Um super abraço, tchau, tchau, vai com Deus. E eu encerro por aqui o programa Negócio Fechado. Agradeço demais o seu carinho e a sua participação. Na sequência tem Central da Manhã com Eduardo Oliveira. Beijo no coração, cada um de vocês assistindo. Muito obrigado. Muito obrigado, é só o que eu tenho a dizer a cada um de vocês. Deus abençoe, gente. Valeu, tchau, fui! Rádio Negócio Fechado posto. Tá por aqui, tá feliz Rádio Negócio Fechado Mas, a partir de agora, uma hora de informação, entretenimento, notícia polêmica.